Simon, e esse aqui é mais um vídeo do meu canal, Meu Sapato pelo Mundo. E algumas pessoas pediram pra gente fazer um prato típico aqui da Dinamarca. Então eu resolvi convidar o Simon para ensinar a gente a fazer o prato de hoje, que é um prato bem especial para eles nessa época do ano, entre novembro e dezembro. Vamos lá. Hello. Yeah, today we will show you a little bit how to do uh duck o prato principal gente é o pato and then we will give it some salt precisamos pôr o sal the outside and maybe a little pepper. é bom limpar o pato deixar ele bem limpinho e tirar esses miúdos aqui ó first we cut all these parts off this one was inside sometimes there is also liver and hearts inside. É, às vezes tem coração o fígado. So this is more for the for the gravy. É, essa é esse é para o molho. And then we will put some uh, apples, sour apples. A maçã que nós vamos colocar, ela é mais azeda, então é uma maçã que precisa ser mais azedinha. And also some dried plums. Aí vai vai também ter ameixas nessa receita. And then we just put them inside. Aí você enche tudo dentro com as ameixas. To give it taste and make the meat moisty. Aí vai ficar bem com um gosto bem gostoso e bem úmida a carne. Just fill it up as much as you can. Já vai colocando, enchendo tudo aí até até até não caber mais. Coloca <risos> so. coloca bastante. And then if you could put some salt inside here, we should actually have done that before. É, tem que botar o sal também dentro antes de botar essas coisas. gente esqueceu. coloca sal em toda a volta e pimenta também. Good. Sal é a gosto. Pimenta também. Pimenta do reino, se vocês quiserem, é a gosto. And then it's ready for the oven. And first we will put it on a little higher temperature, and then we will lower it later. É, agora é a hora de colocar no forno, aí depois é, a gente vai colocar no forno na temperatura bem alta e depois vai abaixar, aí a gente fala pra vocês. Coloca o que sobrou aqui no coube dentro, coloca em volta e tá tudo just bem. Taste for the gravy later. Então, vamos pro forno agora, Tá bom? 50 Nós precisamos uh, esperar tipo 45 minu 40 a 45 minutos por quilo. So these small potatoes here is for the brown potatoes. essas eh, são batatinhas bem pequenininhas que é batatas caramelizadas. So we will just boil them now and peel them afterwards. Aí a gente vai cozinhar elas assim e depois que descasca. So normal agora a gente vai descascar as batatas dessas daqui do tamanho normal. We're just going to boil them normally and eat them like that. E cozinhar, que é o jeito que eles comem aqui, batata cozida normal assim, sem mais nada. Like four, four per person. Geralmente é quatro batatas por pessoa. Batatas descascadas e bem limpinhas. Nunca vi dinamarqueses gostar tanto de batata. Essa receita tem três tipos de batata, você vai ver. É, então você faz isso frente, água e depois você, cozinha, tipo, de você É, as batatas precisam ficar prontas. É bom colocar para cozinhar meia hora antes de comer para ela ficar quentinha e gostosa. É isso. Yeah, so after around 20 minutes in the oven on on the high você you vai just turn it down and put like a liter of water together with it. É, depois que o, o pato está uns 20 minutos na, na temperatura alta, depois que passou uns 20 minutos é, abaixa a temperatura uh, around like 120, 150. Uh, é, 120, 150, você abaixa a temperatura do forno. E coloca um pouco de água para que o pato ele cozinhe. Vamos lá, gente! Agora essa é a parte do molho. Então, agora vamos pegar os leftovers do. ou do que estava dentro do taco e fora. E depois, primeiro vamos colocar um pouco de água no pote. A gente vai fritar agora uh, esses miúdos do, do pato. Se é aí no Brasil ou em qualquer lugar você tiver é o pato com todos os miúdos pode pôr na panela aí bota o óleo and then we just fry it hard like aí vai fritar o esses a gente frita sem nada sem sal sem nada mas para ficar com um marronzinho né para dar cor no molho and then also we have all our vegetables here we will put them together just fry a little é, a gente vai colocar esses vegetais assim bem cortado bem rústico assim cebola tem cebola batata e cenoura E then just keep the skin on the onions It's okay. é pode deixar com casca e tudo se você quiser pode usar alho também aí no Brasil que a gente usa bastante and then when você está done with the, like frying all the the meat stuff you just fry a little the all the vegetables in the same pot just yeah. put it in depois de fritar aqueles o pato, aí você frita um pouco os vegetais. And then just let it fry a It don't need to be so long time. É. Aí você só frita um pouquinho, não frita até muito não. É só para dar uma seladinha. And then after everything fried for quite a bit. Agora que já fritou um pouquinho. Then you just add the, all the meat stuff. Aí a vai colocar toda a carne, né? Que, miúdos, que é miúdo é grande. And then we put some water on. Aí vai colocar água. Just so everything is covered. So Aí I need a little more. É, tem que colocar até cobrir. Precisa de mais um pouco. And then it just needs to boil for at least an hour. Not boil like. Crazy just a little. É, agora só precisa ficar cozinhando no fogo mais baixo por mais ou menos uma hora. E aí, aí dá pra pegar esse caldo pra fazer o molho. Então, deixa cozinhar. So And yeah, so now the small potatoes are done boiling? Bom, gente, as batatinhas já estão prontas, já estão bem cozidas. So... E... Então, vamos tirar a água quente, colocar água fria e pilar quando são friais. É, agora a gente precisa esfriar essas batatas e aí a gente vai descascá-las. <risos> Bom, gente, depois de cozinhar, esperar esfriar e descascar as batatinhas, nós vamos agora para a frigideira. E o Simon vai falar como que a gente vai fazer. Ah, a gente vai caramelizar essas batatas, elas ficam bem gostosas. So we take some sugar. É, a gente vai derreter o açúcar And put on the frying pan. e aí vai por aqui na frigideira, né? Uh, o açúcar so a kind of ah, enquanto a gente espera, então esse aqui a gente vai mostrar para vocês a terceira opção de batata que a gente vai ter nessa receita And we need a big ball. Nós precisamos de, um, de uma bacia dessa, um negócio grande assim. And then bacon. <risos> Aí a gente vai ter... Ai, tá caindo a batata. And Aí a gente coloca só as batatas fritas que são tipo chips. And then they're ready. Eles colocam no molho e comem. Ok, gente, agora já derreteu o açúcar. Não deixa queimar porque senão vai dar um gosto ruim na comida, na, nas batatas. E agora vamos colocar. A... So take vamos colocar man manteiga. a manteiga é para ajudar o caramelo a ficar cremoso, né? Ele não vai endurecer. Essa é a ideia e por a manteiga. Aí ele colocou uma. Um mas duas colheres. não muito cheias de manteiga ou margarina, se é o que você tiver em casa. E aí vai colocar as batatas. Todas as batatas. E aí vai dar uma fritadinha nessas batatas. E caramelizar elas. And then it's just to stir them around all the time. É, vai misturando o tempo todo, espera um pouco o açúcar derreter e vai misturando. Gente, se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, alguma coisa assim nessa nesse durante essa receita, deixa aí nos comentários que a gente te ajuda e, e, e responde para você, tá bom? So now they almost don't now they just need some more time. Just relaxing in like lower heat. And then e then they're ready. prontos. É, essas batatinhas é isso, você Deixa agora um pouquinho mais no fogão e deixa elas, uh, o caldo uh, ficando um pouquinho mais grosso e aí tá pronto para servir. Então agora vamos começar a fazer o fazer o molho agora. Eu água que estava com o Simão pegou todo o líquido que saiu do pato né, com a água que misturou e, e a gordura. E você pode ver aqui. The fat is on top. Isso tudo é a gordura and e a água. There's Tem bastante gordura no no pato. And we're not just going to throw it all in the gravy. Não vai jogar tudo na no molho não, na panela, né, agora. mas vamos going to mix it with some flour. Ah, vai misturar um pouquinho com farinha. So I will take some of the fat first. É, mas 4 colheres de Umas 4 colheres de sopa de óleo, mais ou menos. Essa colher é um pouquinho maior, mas umas 4 colheres de sopa de do óleo do pato. And then we are putting in some flour? Mm. Yeah. My mom she told me 2 spoonful for two people. É, é coloca duas duas colheres para duas pessoas no caso e aí você vai usar um fouet para misturar é, aí tem precisar ferver esse essa misturinha um pouquinho mais três colheres de farinha so now it's boiling. é agora já tá fervendo And we want to boil out the taste of Flo é, e aí a gente precisa ferver até sair o gosto da farinha. While, Quando começar a, a ferver mais, we just add some of the, the stock. a gente vai colocar, tirou o óleo todo e colocar o líquido do, do pato, o caldo do pato. E aí mistura. Então você coloca os dois caldos, o caldo que saiu do pato no forno e o caldo que a gente fez na panela com alguns vegetais. And then we also want some cream in the sauce. A gente usa também o creme de leite. É, aqui é, o creme de leite é fresco, mas você pode usar o creme de leite também aí do Brasil normal ou se você achar o creme de leite. Just put it Esse creme de leite tem 500 ml e eu usei basicamente 250 ml. Talvez precise mais, mas aqui é tudo no olho. E aí você experimenta para ver se precisa de mais sal ou alguma coisa. And some more salt and a little sugar. Precisa de sal. E os, os dinamarqueses não gostam desta cor desse molho para esse prato. Então, so we will put some food coloring in. E aí eles colocam tipo. E aí eles colocam tipo um, co um colorante, né? Um negócio que dá cor é, é marrom. Aí no Brasil pode usar o que tem que é o molho normal ele está falando que não dá muito gosto mas é mais cor mesmo para o prato tá vendo? fica bem marrom and mas then, eu acho que tem um pouquinho de gosto then we have a brown sauce. e aí você tem um molho marrom um pouquinho mais de sal e você vai salgando conforme você achar melhor né você vai também provando e salgando aí do jeito que você achar o seu ponto actually eu forgot to put this one <risos> O Zinho esqueceu do um ingrediente importante que eles colocam nesse molho it's like some gel. que é tipo uma geleia de morango uh... some kind of berries ah é alguma geleia aí mas não sem as frutas é né? melhor né, bom só geleia, tipo, geleia. Se você aí no Brasil quiser só fazer um molho normal sem a geleia, também é tá ok, mas eles colocam a geleia. Pra dar um adocicado no prato. Yeah, so e uh, agora nós vamos esquentar esse, esse repolho em conserva. Não, eu acho que não tem no Brasil. Mas você pode fazer um repolho bem cortadinho refogado, que eu acho que já tá bom também. Eu não gosto disso. You don't need to make it It's just because we normally have it. É, você não precisa fazer isso em casa porque se você não gosta. And you just put it in. É the porque prato. sempre tem no prato. Aí a gente coloca na panela e esquenta. And you could use a little bit of the thing you have leftovers from the sauce. É, aí o que sobrou da gelé, eles colocam nisso também. Just put a in the, in coloca there umas duas umas três umas duas colheres de sopa e tá bom And then just aí mistura e e aí o pessoal come assim é, esse esse negócio aqui And then everything is more or less ready. e tá quase tudo pronto e a gente vai mostrar para vocês bom gente esse aqui é todos os pratos que nós fizemos hoje a batata caramelizada é bom deixar um tempo cozinhando para o açúcar derreter bem, tá bom, gente? E é isso: batata, o pato que está pronto, umas 3 horinhas no forno, a batata chips, o molho e o repolho é, refogado. It's looking good, let's eat. <risos> tá muito bom, bora comer! Bom, gente, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! <risos>